Olá, eu sou o Adriano Assis e esse é o programa Rock na Rede. Toda semana vamos discutir e analisar os principais acontecimentos políticos com o presidente do PT de Ribeirão Preto, Jorge Rock. O programa vai ao ar nos canais oficiais da Rede PT e canais parceiros. Fique com a gente. Presidente, o grande assunto dessa semana é a guerra na Ucrânia que chegou a 100 dias. É, você esperava que o conflito esticasse tanto? Chegamos aí aos 100 dias sem nenhuma previsão dele se encerrar? Bom, Adriano, é, para a gente entender um pouco o que está se passando, eu acho que é necessário fazer um breve histórico. Né? E, quando a União Soviética é, se dissolveu, teve uma série de acordos com o Ocidente, com a OTAN, de que a OTAN não iria se expandir para o leste. Desde então, 14 países da órbita de influência da ex-União Soviética ingressaram na OTAN. 14 é, ou seja, a OTAN foi se aproximando da Rússia. E agora é, a, a Ucrânia iria ingressar na OTAN. Né? Eles estavam fazendo esse eh, os trâmites para a Ucrânia ingressar formalmente na OTAN. Né? E o que, que isso significa? Significa ter base, significa enfim, ter mísseis, significa ter laboratórios até de armas biológicas, como a Rússia aí acusou né, os Estados Unidos de estarem com laboratório na Ucrânia para essa finalidade, é. enfim, significa o um enfraquecimento da, da soberania da Rússia. Isso é um aspecto evidente da questão. Outra coisa, em 2014, 2015, tiveram acordos tratados entre a Ucrânia e a Rússia. Depois, que, depois do problema da Crimeia, né, que teve um plebiscito e o plebiscito, e os habitantes da, da Crimeia decidiram é, se unir a Rússia. Se é anexado pelo... É, se unir à Rússia. né? Então, depois disso, teve acordos que foram os tratados de Minsk. Esses tratados não foram cumpridos pela Ucrânia. Tiveram diversos é, aspectos deles que foram desrespeitados. E fora isso, em 2014, nós tivemos um golpe de Estado na Ucrânia. Coisa que é muito pouco dita. Né? Um golpe de Estado, inclusive, armado, que derrubou... Um presidente que tinha acabado de ser eleito e que tinha boas relações com a Rússia. É isso que aconteceu na Ucrânia. Né? Um golpe de Estado muito parecido, aliás, a dinâmica dele com o que a gente viu aqui em 2013. Mas lá eles conseguiram já é, dar o um golpe né, durante esse processo. E foi armado... É, com presença ativa e explícita dos Estados Unidos. O John McCain, que era senador na época, ia com é, constância para a Ucrânia, além de outros deputados, que estiveram lá articulando mesmo a mesma situação. Né? Deram um golpe e colocaram um presidente de extrema-direita. Desde então, a extrema-direita vem dominando o ambiente político na Ucrânia, inclusive com nazistas. E eles permitem organizações armadas né? é, para enfim, é, atuar para equacionar os problemas políticos internos dele. Então, esse é o, mais ou menos o quadro. E só para concluir, eh, Adriano, é, durante todo esse período de 2014 para cá, sindicalistas, movimentos sociais, partidos políticos foram colocados, partidos políticos, por exemplo, o Partido Comunista Ucraniano, foi colocado na ilegalidade. Você teve assassinatos constantes de sindicalistas. Eu né? ia falar, inclusive, David, da invasão a partidos... E também a grupos sindicais durante mesmo a troca de governo, durante o golpe. Exatamente. É, e, e fora isso, 14 mil é, cidadãos ucranianos, que eram russos, né foram assassinados dessa região do Dombás e tal, que é a região fronteiriça, um, que é uma das fronteiras da Ucrânia com a Rússia. né E que já havia se autodeclarado repúblicas independentes, né? Dombássio e Lugansk, essas duas. Então, esse é o contexto da, da guerra. Né? O Putin tentou negociar, até onde a, gente, onde a gente acompanha, a gente vem acompanhando nesses últimos anos essa situação, por diversas vezes. E, na verdade, a postura da Ucrânia, respaldada, né? dirigida, na verdade, pelos Estados Unidos, foi uma postura sempre de confronto. E agora, é, eles estão vivendo uma situação, a guerra tá, já chegou a 100 dias né Mas o presidente da Ucrânia disse essa semana Que 20% do território ucraniano já está sendo controlado pelos russos É né? uma situação que para eles, para os ucranianos não tem saída Não tem saída É uma guerra demorada, um país de 44 milhões de pessoas Tem resistência, evidentemente né? Mas é uma situação complicadíssima para a Ucrânia e essa indisposição em negociar só está aumentando o sofrimento do povo uc ucraniano. Né? O, os ataques começaram ali muito em Kharkiv, chegou a Kiev na capital, mas hoje a Rússia tem concentrado os seus pontos de avanço nessas regiões de Lugansk, Donetsk, da região de Donbass, que era a região que ela já reivindicava proteger antes do conflito. Né? Hoje já é algo mais localizado exatamente nessas regiões que são os pontos de conflito. É, os objetivos da guerra declarados foram libertar essas regiões, né, que é onde hoje o conflito está é, se concentrando, desmilitarizar a Ucrânia, que também, ou seja, enfraquecer, porque a Ucrânia foi armada e está sendo, teve agora, o Lula até comentou, 40 bilhões dos Estados Unidos em ajuda financeira para a Ucrânia comprar armas. Né? Então, Ou seja, a Ucrânia está muito armada, então era desmilitarizar a Ucrânia e desnazificar a Ucrânia. Porque desmobilizar essas milícias armadas, né, que são até declaradamente nazistas, comemoraram, aliás, o ano passado, a invasão é, alemã na Segunda Guerra Mundial, do, que é do então território soviético. Porque se a gente recordar, a Ucrânia como Estado independente só existe desde 1991. Ela nunca tinha existido como Estado independente. Né? Só existe desde agora. Então, é, a, a gente tem dificuldade de avaliar o que de fato está acontecendo. Né? Nós temos dificuldade porque os lados, cada um tem sua versão. O que os russos têm dito é que eles estão tá dentro do planejamento que eles têm feito. Né? E eles, inclusive, estão é, desacelerando vários movimentos para permitir, segundo eles, né, permitir que, que os cidadãos ucranianos sejam evacuados para diminuir o número de baixas porque enfim, sempre tem baixa civis também, não, é inevitável. Porque, é, então, se você evacuar as pessoas, né, evidentemente... Os corredores humanitários. É, evidentemente que você é, melhora a situação. Né, mas, é, e, o, e, por outro lado, a Ucrânia tem dito que tem capacidade de resistência por muito tempo. Né? O que a gente está vendo é que ainda é, não há um desfecho, uma guerra que está tendo, proporcionalmente, assim, com outros conflitos. Poucas baixas civis, não está sendo, né? Eu acho que isso, então, tem funcionado. Você vê o Iraque, a invasão americana no Iraque, na... Afeganistão. Afeganistão, assim, o número de baixas foram... Ninguém fala, né? Ninguém prestava muita atenção, mas foi, foram brutais, entendeu? Você tem estimativas, por exemplo, do Iraque de 5 milhões de iraquianos. E como se nada tivesse acontecido. É, então, enfim... Parece que, que a Rússia, de fato, está atingindo seus objetivos estratégicos. Né? A gente fala parece porque nós não estamos lá na situação e, e as versões se você acompanha pela, pela imprensa internacional, né? por exemplo, você vai ler os jornais americanos, é, a Rússia sempre está em dificuldades, desde o início. E se, e se você acompanhar, por exemplo, o Rússia Today, você tem outro ponto de vista, né? mas exatamente o que está se passando a gente só consegue montar um quadro assim, é, aproximado. Na melhor das hipóteses, entendeu? Você quer é que quando a Ucrânia escalou o nível de tensão com a Rússia, ela esperava uma presença mais forte das potências ocidentais? Ela achou que quando ela quando se escalasse o conflito, os exércitos de outros países iriam? O que você acha que passou pela cabeça ali do governo ucraniano quando foi tensionando essas crises? Sem dúvida. Tanto é que eles, no início, chamaram o OTAN de covardes, a União Europeia... Eles estavam protestando muito, o presidente da Ucrânia. Né? Eles agiram como agente provocador e esperavam depois que o Ocidente entrasse né, de cabeça na guerra. Agora o Ocidente tem muito a perder se entrar. Tem muito a perder. Inclusive, um aspecto é essa aliança estratégica entre Rússia e, China, e a China. Né? É, a economia russa não entrou em colapso com as medidas que eles tomaram as sanções. Ao contrário, está sobrevivendo. Só o comércio entre a Rússia e a China aumentou 25% nesse último período desde a guerra. É, então Está tendo uma substituição em larga escala dos produtos ocidentais pelos produtos é, chineses. E a Rússia ela tem deixado de fornecer gás é, para diversos países que estão com uma atitude agressiva. Com, com razão. É o direito dela. Né? E eu quero ver. O inverno europeu vai chegar. E como que vai ficar essa situação? Uma situação difícil para eles. Então, é, essa guerra, o que a gente consegue acompanhar é que a Rússia está numa posição assim, é, de vantagem né, estratégica. É isso que a gente consegue ver. Né? E, o, e o tempo não está desgastando, não está jogando contra os russos. Ao contrário, está jogando pressão sobre os ocidentais. Eu quero ver no, no inverno europeu. Precisa, não tem como a Alemanha, por exemplo, ficar sem gás russo sem petróleo russo, né, as pessoas morrem de frio, é isso que acontece, porque é tudo o sistema de, de calefação depende desse gás. Né. O mundo viveu aí um domínio pós é, Guerra Fria dos Estados Unidos e sempre aceitou muito bem uma um dólar sendo prevalente no mundo inteiro. Você acha que essa era está chegando ao fim? Acho que os países que não estão nos países não ocidentais, como a Rússia, a China, vão continuar aceitando esse mercado financeiro todo dolarizado, esse predomínio aí de, dos Estados Unidos? Olha, Adriano, o que eu assim posso dizer é que desde o tempo que eu acompanho a política, né, já tem aí algum tempo, é a primeira vez que eu vejo um país que não é do centro do capitalismo com uma iniciativa política como essa da Rússia na Ucrânia. a Primeira vez. Né? Ou seja, é um marco importante é, da geopolítica mundial para países como o nosso, como o Brasil. Né? E o dólar está num processo é, crescente aí de questionamento. Né? Desde os anos 80, na verdade, em 79, os Estados Unidos subiram unilateralmente os juros sem negociar, e antes você teve o próprio Nixon que rompeu o padrão ouro. Então, ele tem um processo crescente de. de é, erosão né? da, do, do seu, da sua influência. Agora, essa guerra, ela tem facilitado esse movimento, ela tem acelerado esse movimento. Não creio que nós não estamos ainda, não está no horizonte a substituição completa do dólar, mas vários países já estão fazendo transação entre eles com moedas próprias. Né? Inclusive, os próprios BRICS criaram aí os bancos, a ideia era que usasse as moedas dos países para fazer as transações, não precisasse mais usar o dólar né? e os bancos de investimento também usassem moedas próprias, né? o rublo, o ien, o real e tal, para fazer esses investimentos nos países. Então a gente está vendo uma mudança é, muito importante muito profunda na, na realidade mundial. E o dólar vai refletir isso, vai ser um reflexo, a perda de predomínio né, assim, progressivo do dólar vai ser um reflexo dessas mudanças, está sendo um reflexo dessas mudanças. Vamos ao nosso próximo bloco. Vamos conversar aí sobre as eleições na Colômbia, eleições colombianas que teve um resultado aí inédito. Você tem a direita tradicional fora do segundo turno pela primeira vez, uma liderança de esquerda, um, segundo as pesquisas, aí, com mais possibilidade de vitória, mas também uma repetição desse cenário que já acontece no Brasil, acontece em vários lugares do mundo, que é o confronto dessa união de esquerda e centro-esquerda com a extrema-direita. Gustavo Petro, que é ex-guerrilheiro, economista e senador, 62 anos, chegou ao segundo turno falando em justiça social, em reforma agrária, em universidades públicas, contra o Rodolfo Fernandes, 73 anos, engenheiro, ex-prefeito de Bucaramanga, que tem esse perfil populista, machista, né, mais boca suja e que tem como praticamente única plataforma de governo combate à corrupção, apesar dele ser investigado por corrupção quanto ah, quando era prefeito Como é que você vê esse cenário E por que, que esse cenário tem se repetido tanto no, ultimamente? Bom, a direita tradicional na Colômbia ela, Inclusive o candidato que perdeu era favorito aí, Enfim, eles, vários partidos articularam em torno Ele era um, um herdeiro do, do Uribe Que teve um governo é, que, que matou de fato Que agiu de forma brutal contra movimentos sociais e, e tal, né? que teve a plataforma principal o combate às FARC. Então esse cara que perdeu, né, é, era um herdeiro político do Uribe. E o que foi para o segundo turno? Ele tem um perfil muito, assim, tá dentro da, desse espectro é, muito parecido com o Bolsonaro. Aqui você tem razão, né? Você tem razão. E esses caras, qual que são as, a política que eles desenvolvem? Do ponto de vista econômico e do ponto de vista da aliança. É, geopolítica geral, eles são aliados dos Estados Unidos e desenvolvem políticas neoliberais como o Bolsonaro aqui né? sem pôr nem tirar, então eles representam uma, uma continuidade com o que vinha antes, só que mais radicalizado e eles conseguem tentar um, uma articulação com o povo é, por meio dessa pauta, por meio de, de, dessa identidade de falar e tal, de forma grosseira né? eles querem ter, e, e com isso eles de fato têm conseguido o apoio de parcela da população né? Então, é, é resumindo, é um perfil que hoje as elites, né? inclusive o próprio imperialismo, estão tá utilizando para conseguir captar, para conseguir dialogar com uma parte do campo popular, como foi o Bolsonaro aqui. Né? É, a novidade, bom, isso é uma novidade na política colombiana também, apesar dessa continuidade que nós estamos falando, né? do ponto de vista econômico, político, é, e das relações internacionais, esse candidato ele não vai ser muito diferente do que o Uribe fez, do que enfim, os outros é, que a direita tradicional tem feito. Né? É mais nessa questão da forma de diálogo, de fazer política, que, que tem uma diferença. Agora, o Gustavo Petro ele tem chance de ganhar as, as eleições na Colômbia. Essa que eu creio que seja a grande novidade. É a primeira vez que a esquerda tem chance concreta de derrotar a direita colombiana, com tudo que ela representa, né? com o apoio do narcotráfico, porque, enfim, não é brincadeira o jogo político que se dá na Colômbia. Quem acompanhou a vida, da, o, o, por exemplo, as Farc fizeram um acordo de é, se desmilitarizar. Bo uma grande parte de militantes, da, e foram para a política, né? foram ser candidatos e tal, uma grande parte dos militantes da, das Farc foram assassinadas, dos ex-militantes das Farc. Então esse é o jogo que se dá na Colômbia, né? um poder enfim, repressor imenso. E agora é, nós tivemos manifestações grandes em 2019, 2020, 2021, manifestações de esquerda na Colômbia e que reflete nessa chance do Gustavo Petro vencer as eleições com uma plataforma social-democrata, né? uma plataforma é, não de expropriação do, do, dos meios de produção, mas de é, reformas por meio do Estado isso é muito positivo, isso impacta na América Latina inteira, porque a Colômbia, assim como Israel, era o posto avançado dos Estados Unidos aqui na América do Sul. A Colômbia é um dos países do mundo que mais recebe a ajuda militar dos Estados Unidos. Por exemplo, é tipo Israel, é mais ou menos no mesmo patamar que eles colocam. Houve uma mudança no eleitorado, há uma mudança geopolítica, ou foi uma questão estratégica, bem feita, uma coordenação bem feita que levou esse resultado e colocou a esquerda para vencer o primeiro turno? Teve uma mudança grande, porque Bogotá, o Gustavo Petro já foi prefeito lá também. Bogotá sempre votou, já, já tem bastante tempo que vota com a esquerda, né? você constituiu o polo democrático, enfim. É, agora, a Colômbia, você tem áreas rurais, boa parte da população ainda vive né, em áreas rurais também cidades pequenas, né, é, enfim, são cidades mais dentro daquela dinâmica de uma vida rural. É, e a crise econômica que nós estamos vivendo, falta, crescimento baixo, etc., também teve lá. Isso refletiu nessas manifestações de 2019, 20 e também até 21, nós tivemos, né, que é, levaram, que fortaleceram a esquerda colombiana. Né, que organizaram então tem uma mudança assim é uma mudança interna né, que, que é, apesar de acontecer em outros países, né, que mudou a correlação de forças na Colômbia.: E sobre esse fenômeno aí, os principais partidos aí da direita tradicional sendo engolido pela extrema- direita, a gente tem visto isso em vários países né, aconteceu, tem acontecido no Brasil, aconteceu em países da Europa e agora acontece também na Colômbia. Qual, foi a, qual é a crise de comunicação que faz aí que a direita tradicional perca esse espaço para a extrema-direita? Na verdade, não é uma, né, na minha opinião, não é uma crise de comunicação. É porque aquelas políticas são antipopulares. E no num momento que, de crise, que as coisas apertam, enfim, a revolta. E a, e a direita se reinventa, né? E ter diversas sobre temas que, por exemplo, fica falando de costumes, para tentar manter esse canal de diálogo com o povo. Porque é, com o passar dos anos, nós nunca tivemos um governo de esquerda, nunca tivemos uma transição verdadeira na Colômbia, de, de poder. Nunca tivemos. Vai ser, se o Gustavo Petro ganhar agora e está disputadíssimo, está aí, segundo as pesquisas, empatado, empate técnico, é, vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma transição. Então, essas políticas é, neoliberais, elas é, mostraram agora, durante a pandemia, toda a realidade, todo o, o efeito perverso que ela tem sobre as amplas camadas. Né? É essa rejeição que está em jogo. E aí entra um candidato com a mesma política, só que ele fala que ele é antissistema. E isso ilude muita gente, né? Isso ilude muita gente. Mas o, o, a esquerda colombiana está bem organizada, está fazendo a disputa cidade a cidade, né? Pela primeira vez está com uma estrutura de campanha também para conseguir vencer as eleições. A população sentiu no bolso, na própria vida, os apertos, eh, toda a política... É, pós-crise é, pós 2008, a gente viu ali muita austeridade, muito neoliberalismo, você vê uma guinada para último você vê a Argentina governado pela esquerda, o Chile venceu na esquerda, tem na, vem, é, liderando na Colômbia, vem liderando, segundo algumas pesquisas, com bastante folga aqui no Brasil. A população entendeu que essas políticas neoliberais, ela aperta embaixo, nas camadas mais de baixo, para privilegiar quem está lá em cima? Candidatos como Bolsonaro, e esse agora da Colômbia, é, eles representam uma confissão até das elites que elas têm consciência que candidatos tradicionais que só vão falar em privatizações, esses não têm mais chance. A população entendeu isso. Né? E eles, eles proclamaram, quando teve o golpe aqui no Brasil, a vitória do Macri na Argentina, etc., uma onda de direita na América do Sul. Muito precocemente, nós estamos vendo um país após o outro, a esquerda ganhar as eleições. Inclusive venceu no México, que era outro lugar dificílimo de vencer. Se nós recordarmos no México, para ampliar um pouco a nossa discussão, em 88, o Cárdenas, o filho do, do Cárdenas, que foi presidente do México nos anos 40, que teve políticas muito avançadas, ele perdeu as eleições numa fraude, né? o sistema, eles começaram a informatizar o sistema naquela época e caiu, ficou até essa expressão até hoje caiu o sistema é uma expressão que significa fraude entendeu pra, em geral derrubaram o sistema e fraudaram as eleições com o apoio do narcotráfico no México e aí o candidato do Prio Salinas de Gortari que foi quem assinou o NAFTA, foi quem é, fez as privatizações foi quem levou o neoliberalismo para o México, venceu por meio de fraude e agora só tivemos Lopes Obrador ganhando então também foi então até no México hoje nós temos uma o campo popular progressista está dirigindo o país e é, um país após o outro né na Argentina ganhou o Fernandes na na, na Bolívia venceu o, o candidato também do do, do mês né é... E, e no Brasil nossas chances são grandes então nós estamos na verdade tivemos não teve uma onda conservadora igual eles proclamaram de forma precoce o que tiveram foram interrupções do, do, desse processo que iniciou em 1998 com a vitória do Hugo Chaves, né e que por meio de golpes de Estado de manobras é, inclusive utilizando o judiciário na Argentina também foi foram interrompidos mas enfim a população boa parte dela está consciente né é, do que representa o neoliberalismo e mérito das forças de esquerda locais que conseguiu explicar, conseguiu dialogar, conseguiu apresentar uma alternativa a isso. Vamos ao nosso último bloco. Vamos falar, com certeza, agora, da vinda do Fernando Haddad, pré-candidato a governador de São Paulo, a Ribeirão Preto, no próximo dia 11. Eu queria que você falasse um pouquinho de como estão os preparativos e a expectativa para esse evento. O Haddad, Adriano, vai estar na região dia 9 e 10, agora de junho, né? Ele vai, por exemplo, nos sindicatos metalúrgicos de Sertãozinho, vai numa empresa de tecnologia em Sertãozinho, vai estar em Franca, vai estar em São Carlos. Em Ribeirão Preto ele vai estar dia 10. Às 15 horas ele vai estar no Hospital das Clínicas, né, dialogando com os funcionários, com os professores da USP. E às 18h30 nós vamos fazer uma grande plenária no Cauim, né, com movimentos sociais... E quem quiser participar, a população de Ribeirão Preto está convidada para ouvir o nosso pré-candidato ao governador apresentar as propostas, apresentar um pouco da sua visão para o Estado de São Paulo. Né? Então a gente espera fazer uma grande plenária, vão ter diversos partidos, né? vai estar tá, é, com a gente o PSOL, a Rede, o próprio PV, né? foram convidados diversos partidos, vão participar. Dessa discussão, nós vamos estar fazendo na sexta-feira, a partir das 18:30 no Cauim. Qual a importância da presença do pré-candidato para a militância, movimentar a militância, empolgar a militância, dar esse clima de que o trabalho tem que estar tá na rua já, não é, não é em agosto que vai começar a caminhada? Adriano, nós temos uma condição também, pela primeira vez aqui, de ganhar o Estado de São Paulo, o campo popular, né? Então, é fundamental que nós articulemos é, essa frente e que discutamos, que a gente discuta com a população do Estado, aqui de, no nosso caso aqui de Ribeirão Preto e região, sobre o nosso projeto para São Paulo, que é um projeto baseado no desenvolvimento né, econômico, na distribuição de renda, nos direitos sociais, na atuação do Estado para equacionar esses problemas. Então, é muito importante a vinda do Haddad, porque ela, inclusive, serve de articulação com setores e, como você disse, né, de organização da militância. São Paulo vem aí de três décadas de projeto neoliberal comandado pelo PSDB e de campanhas fortes tentando convencer que o Estado precisa encolher, encolher, encolher, encolher. Como é que está sendo a conversa para mostrar para a população que é o caminho ao contrário, que é como o caminho contrário que a gente vai conseguir investigar esses problemas que o Brasil vem enfrentando, principalmente de ordem econômica. São Paulo é um estado é o estado mais rico da federação. É um dos estados que, o prof, que os professores mais recebem menos. É um dos estados que os índices é, dos alunos de aprendizados são um dos, um dos piores. Isso é uma contradição que é difícil da gente explicar. Então nós vamos investir em educação, vamos investir em saúde, né, e o povo é, já está cansado dessa política que vem sendo implementada no Estado de São Paulo, por exemplo, você vê a, a situação do Dória que aconteceu com ele, né? Foi tirado da disputa sem mais, sem nenhum tipo de, de questão. E o candidato deles, o, o Rodrigo Garcia, tá muito mal nas pesquisas, não emplacou, né? Então, é isso. O povo de São Paulo tá cansado já percebeu que essa dessa, dessa pedra não sai leite mais, entendeu? E nunca saiu. Então, quer é mudança agora. Nós vamos ter uma batalha para apresentar que nós somos, para demonstrar, para mostrar para a população que nós somos a verdadeira mudança né? de rumo e não o candidato do Bolsonaro. Eu vou falar sobre isso. tem esse cenário também inédito. Que segundo as pesquisas, o embate vai ser muito concentrado em Haddad e Tarcísio, que se quer de São Paulo. Né? Então, é um cenário eleitoral completamente inédito. É, eu acredito que, que é nisso que vai concentrar. Vamos ser nós e o Tarciso. Né? Agora nós vamos estar numa frente, é, aí com o PSB certamente, com a gente no segundo turno, né? possivelmente o PSD, é, numa frente em condições de derrotar o Tarciso aqui no estado de São Paulo. Né? E vamos, inclusive, apresentar nosso projeto de desenvolvimento aqui para o estado. Né? E creio que a população vai sim se afinar, ela tem afinidades reais com esse projeto e vai entender isso. O o evento também tem a participação do lançamento oficial ali do Comitê Suprapartidário. Como é que estão as conversas dentro dos partidos para fazer esse lançamento? Falamos um pouco disso já, né, na semana passada. Uhum. É, esse comitê é algo, uma iniciativa importante de Ribeirão Preto, né, de vanguarda, assim, porque é um dos primeiros lugares que fez algo desse tipo e que cria essa, esse respaldo político, essa organização política para a gente estar tá apresentando esse projeto em Ribeirão Preto. Né, e a ideia é que a gente continue no mesmo, continue juntos até depois dessas eleições. Né. Então, estamos é, muito afinados nas diretrizes gerais, né, de defesa da democracia, de eleição do, do presidente Lula, do Haddad aqui, e nessa pauta de transformação social, né, de distribuição de renda, for, é, melhora da educação, da saúde... Presidente, para a gente encerrar ali, pode fazer mais uma vez aí o convite para quem quiser participar desse evento com o pré-candidato Fernando Haddad. Esse, é, a plenária será aberta a quem quiser participar, 18h30, no Cine Clube Cauim, que fica na rua São Sebastião. Então, convido a todas e todos, porque vai ser um evento muito interessante, que nós vamos estar é, podendo ouvir nosso pré-candidato ao governador, Fernando Haddad, assim como lideranças dos partidos, né, é, Marina Silva, Vai vir, o PSOL também vai indicar algum quadro de relevância nacional e assim por diante, né? para a gente estar tá discutindo, ouvindo e conversando com os nossos futuros dirigentes, assim espero. Muito obrigado. Esse é o programa Rock na Rede. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Programa que tem aí os trabalhos técnicos de Tiago Cavani, direção de José Alfredo Carvalho, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do pt de Ribeirão Preto. Agradeço demais a você pelo carinho, pela audiência. Até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.